Fala aí, moçada, beleza? Aqui é o Jorge, Jorge Hoje é dia de maldade total. Hoje é dia de free lessons. Me conte uma coisa, menininho do dislike. Se você comprar cinco jogos de corda, você vende quatro? Bumbum guloso. Estou garotinho, o negócio é o seguinte Hoje vou lhe ensinar a improvisar com as tríades. No caso nós estamos em Fá sustenido Chega com o pai aqui, chega com o pai, chega com o pai Chega aqui com o pai, meu garoto Primeira coisa, você tem o acorde, certo? De Fá sustenido, tocando suas notas Certo garotinho? Só as notas do acorde. Relativa maior, aqui o Lá maior. Chega aqui, chega aqui, chega aqui. Pensando aqui no acorde de Lá maior. E aqui você tem dois eixos. E aqui quando você tem esses eixos, você encontra a pentatônica, veja lá... Gostou? É, meu garoto. Foca aqui, caramba. Gostou da dica? Você apenas pensando nos acordes, você já consegue ter uma sonoridade interessante. E acabou. Espero que você tenha gostado dessa dica do seu amigo Jorge Oveca. E você, menininho do dislike, chora que dói menos.